Olá K-popers, eu sou a Juliana Costa e vou estar produzindo uma série de vídeos contando pra vocês um pouco da história do K-pop. Há muitos anos atrás existia uma só Coreia, mas ela cansou de ser explorada tanto de um lado quanto do outro. Então passaram a existir duas Coreias, a ditatorial, a do norte, e a melhor Coreia, a do sul. Ela se tornou o que todo mundo chama de um milagre pois, em menos de 50 anos, conseguiu se tornar uma potência mundial, coisa que muitos países, muitos mais velhos, estão tentando se tornar até hoje. A Coreia do Sul sofreu um período militar até os anos 80. A partir de então, as coisas ficaram mais fáceis anos 80, um grupo de heavy metal fez um grande sucesso. O nome desse grupo era o Sinawe. E o Cell Taiji tocou com eles por alguns tempos. Saindo de lá, se juntou com uma dupla de breakdance, o Young Hyusuk e o Lee Juno. E junto eles fizeram uma mistureba lá que deu muito certo. Conquistou ao público jovem, confundiu ao público mais velho, mas todo mundo gostou dessa mistura. Ficado no top dos charts por semanas Aquele estilo novo Que ninguém nunca tinha visto Então, desde o dia 23 de março De 1992 É conhecido como a ascensão do K-pop oh, oh, Com esse novo estilo Dominando as paradas dos charts por semanas seguidas Acabou atraindo Produtores e músicos interessados nele Um deles é o Lee Soo-man o fundador da primeira empresa de K-pop, a SM Entertainment. Sua mãe, que já era PD, VJ, apresentador mil e uma coisas, foi para os Estados Unidos estudar Engenharia Química. E nessa também acabou estudando o sistema da MTV. Voltando à Coreia, você se atentou ao fato do Young Hyun Suk fazer parte do Celtao D? Em 1996, quando o grupo acabou, Young Hyun Suk acabou decidindo abrir a sua própria empresa, a YG Entertainment, nascendo assim a segunda empresa de K-pop. No ano seguinte, foi a vez do JYP querer investir nesse novo estilo. Ele então fundou a JYP Entertainment, nascendo assim a terceira empresa de K-pop. Juntas, as três são conhecidas como as Big Three, as três maiores. <risos> Essa foi uma breve introdução à história do K-Pop. Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa. Ou quem sabe duas, ou quem sabe até mesmo três. Vejo vocês no próximo vídeo, onde eu vou falar os primeiros grupos das três maiores empresas. Até mais! Anjão!